Meu nome é Tânia. Tânia estejou, ou Tânia este Às vezes meu nome é um pouco difícil de dizer em português. Meu foco, eu acho que desde muito pequeno, uh, sempre foi começar a entender como criar organizações ou grupos saudáveis. Então, sempre foi meu foco. Então, os meus últimos 20, 25 anos, o eu, eu, que eu venho fazendo, ah, trabalhando com grupos, facilitando grupos, trazendo várias tecnologias diferentes tecnologias que ajudam grupos a sonhar e, e realizar coisas juntas. Aí ah, eu tenho feito isso em, em formatos bem diferentes. Algumas das minhas experiências mais é, marcantes, é, que foram as minhas experiências iniciais, até foram aqui em Brasil nessas experiências eu tive a oportunidade assim ambos em Canadá e Brasil de trabalhar com pessoas maravilhosas que tinham muita experiência em trabalhar em comunidade em, em, em trabalhar em grupos em conseguir colher a uh, colher as vozes das pessoas e e eu acho que o que foi mais importante para mim era eu trabalhei com pessoas que acreditavam no potencial das pessoas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 Perceber que a conexão não está lá, que as pessoas estão incomodadas, incomodadas com você e, e tudo bem também, mas como você respira para que isso você consiga abrir espaço para talvez essa conexão aconteça em algum momento? Né? Eu, acho, eu acho que eu, eu aprendi essas sutilezas da, da, da facilitação que são mais, muito, muito importantes quando, quando você está inicialmente começando um grupo. Às vezes eu chegava num lugar e falava: ah, A gente vai sonhar hoje que a gente quer para nossa comunidade. As pessoas só olhavam para mim como. Você é louca. Então, e aí eu comecei a perceber, perceber porque eu sou louca, porque a situação de, do que essas pessoas vive, viveram no dia a dia era nada que eu podia imaginar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa. Então, aí é eu vou um pouco além. Assim, Quando a gente vai falar desse sonhar, voltar para esse sonhar da noite mesmo. Eu. eu brinca um pouco com esse lado do sonhar mesmo, sonhos da noite, ver se as pessoas gostam de sonhar, compartilhar alguns sonhos, ver se uma pessoa já sonhou alguma coisa que já aconteceu na vida. Então, então é, começar a brincar um pouco mais com isso e daí, para chegar no ponto que, oh gente, então, sabe, se a gente sonha alguma coisa, pode acontecer. E daí, é, eu usava algumas técnicas depois. Porque a gente podia sonhar como grupo, então no Dragon Dream a gente usa o seco dos sonhos, na investigação apreciativa usa experiências vividas, que deram certo certos, para reconectar com algo que foi muito bom na nossa vida e, e, e sentindo isso, pensar como a gente consegue recriar isso. Então, dependendo do grupo, eu usava coisas diferentes. não. Mas, é, como eu falei, primeiro sonhar da noite segundo, usando algumas metodologias para o grupo